Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Estamos para resolver mais uma questão, então, da, da nossa bibliografia, da nossa lista. Essa é a 224. Calcule a soma dos diedros formados pelas faces de um paralelepípedo. Veja que nós não temos uma fórmula específica para calcular os diedros de um paralelepípedo, de algumas formas específicas. A gente vai fazer, vamos só fazer uma interpretação para adaptar essa que eu já colei aqui que é uh, a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo, de n arestas, e aí ele afirma que é igual a n-2 vezes dois ângulos retos. Tá, mas como é que eu vou usar isso? Um paralelepípedo não é um prisma ilimitado. Então, aí que está. Vamos fazer uma adaptação e a gente pode interpretá-lo como sendo. A gente vai interpretá-lo três vezes, vou mudar aqui então, Uh, vocês percebam o seguinte, eu desenhei aqui o prisma e avaliem o seguinte, se eu não, não considerasse as bases dele nesse sentido, ele seria um prisma ilimitado de quatro arestas, então ele teria N igual a quatro aqui, eu poderia aplicar na fórmula e calcular esses diedros, esses quatro diedros aqui formados pelas faces simultaneamente aqui essas duas depois aqui e a de trás e assim por diante e aí é o seguinte eu vou ter mais esses diedros aqui esses quatro que não foram considerados e mais esses quatro aqui que também não foram considerados é como se eu pudesse invertê-lo aqui e lá atrás aí tem mais quatro diedros aqui e quatro Aqui, ou seja, eu tenho três vezes esse mesmo procedimento. Então, o que, que nós poderíamos fazer de adaptação para essa fórmula aqui? Vou voltar para minha tela inicial para fazer as continhas. Beleza. Então, acompanhe aí. Eu vou escrever aqui, considerando então para N... A cada vez n vale 4, e eu fiz três cálculos, ou seja, três rotações nesse meu paralelepípedo para considerá-lo como sendo um prisma ilimitado em três momentos diferentes. Dessa forma, a soma dos diédros vai ser igual a 3 vezes 4 menos 2 vezes 2 ângulos retos. Certo? Então, vai ficar aqui então. 3 vezes 2, 6, vezes 2, R, ou a soma vai ser igual a 12 ângulos retos. Se quiser em graus, é só multiplicar por 90 e tem a solução. Simples, né, pessoal? Então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Até mais!